Isso aí tá miado, verde. Oh, louco. Casinha. Todo esse parkour é vou morrer ali. Achei Vou roubar contigo, ó. Ai, meu Deus, eu mal. Caralho, hein, velho bem, é pô? Tô no céu, aqui. Desceu três pro duto aí. Puta, como você é burra, hein, velho Sai do fogo aí, Jeg. Tá, se eu coçar aí, verde. A tá embaixo, velho. Pô, para tá de passear na frente, na frente dois, aí, velho. Para de passear dois, na frente, caralho. Fala pra ele olhar aí fora aqui, senhora aí dentro. O cara deve estar lá na base, mocado. Tá relaxa. Tá o seu cu. É, tem que tem que Mano, Você perdeu o laranja e o roxo trecando, velho. Ou alguém me dropa ali, ele Tem fora, tem fora Fora, fora, fora Ah, mano Você viu o que ele fez? Ô, o... Johnny Vamos ver agora oh, oh, Acho o, que o passo cara, o cara, ele passou passou no fogo Ele passou no fogo e me quicou no jogo Ele passou de propósito eu Tomei ban de 20, 30 minutos Quase desse arrombado, velho é a terceira vez, mano. Eu jogo eu jogo a Molotov e ele fica passeando na Molotov. O mesmo cara, velho. Que arrombado, bicho. Filho da puta. Por que, velho? Os caras reclamaram. Ah, compra o no chat aí, assistindo, é, falando com você. Compra, compra utilitário, com... os caras estavam de AWP ali nessa linha, não tinha ninguém lá, não tinha porque ele avançar e joga e avança em cima da minha Molotov, era a terceira vez que ele estava fazendo isso, a outra vez eu tive que chamar a atenção dele e falei, cara, para de sambar em cima da Molotov, ele ficou parado em cima da Molotov de propósito, que filho da puta, mano. nossa, que ódio, mas não devia fazer isso aí, tipo, é, você joga o bagulho tivesse, no chão, o cara passa em se cima. Se eu tivesse jogado considerar... nele, se eu tivesse jogado nele, eu, hein, beleza, mas eu joguei, cara, e o cara entrou na sala. Ele viu que eu joguei, olhou pra minha cara e entrou na sala. Que filho da puta, ele não era a primeira vez que ele tava fazendo isso. Nossa, que raiva com tudo esse arrombado, mano. Puta que pariu, velho. Acho que o único que a gente consegue jogar de boa mesmo de tiro é o Overwatch, porque... Fico com os 250 Opa, por aí. valeu sura, surani, como é? surani 7 Valeu aí pela, Pelo donate Foi só seguir, aliás Segui. Valeu tá aí, velho